A plantação. A plan Pronto. Fazemos a plantação. assim, normalmente nós temos de ter sempre cuidado com uh, a altura, não é? E o compasso que nós vamos plantar também aqui as nossas coisas, Como é que okay? as alturas são? As maiores atrás e as mais pequenas à frente? Depende de frente? como é que a pessoa tem uh, a varanda lá em casa, ah, ou o terraço, okay. certo? Depende da forma como Sim. tenha. Se a pessoa me disser, olha, eu tenho a minha varanda, que imagino que para ali estamos em nascente, não é? Hum, e que tenha a floreira encostada, por exemplo, aqui à, à, à parede da, da, da, da varanda, não é? Uma coisa, por exemplo, uma, uma dica uh, útil é as varandas estarem pintadas de branco, porque ajuda de facto na questão de, de, da luz, não é? Haver mais luz por causa da refração da luz, por causa do branco. Mas imaginem que esta floreira estava encostada aqui à parede e eu tenho nascente assim, uhum. não é? O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar que os tomateiros estejam plantados Desculpa, faz mais encostados aqui. Ok, mais encostados à floreira. Exatamente. Porquê? Porque se eu os puser aqui e se eu puser as alfaces aqui, o que é que vai acontecer? Quando eles crescerem... Vai fazer sombra? Vão fazer ah. sombra para as alfaces. Pois. Ok? E isso nós não queremos, não também é? Temos também de ter atenção à sempre, forma do crescimento sempre, também Sempre. das da... primeira... classe em, em qualquer coisa que vocês façam isto, isto para as pessoas que tenham, por exemplo, porta lá em casa terreno, terreno mesmo têm que pensar nestes fatores todos fazer uma análise ao solo fazer uma análise à água de rega qual é a exposição do meu terreno tapa norte, tapa sul os ventos predominantes como é que é a exposição solar uh, porque imaginem, esta pessoa em casa se vai pôr os tomateiros aqui à frente e tens alface aqui atrás o que é que vai acontecer? Assim que isto crescer as alfaces não apanham sol. Claro. Depois não desenvolvem, depois começam a ficar doentes, depois começam a ficar todas raquíticas pronto, e, e deixamos de ter alfaces. Não é? Carla, pronto. temos aqui também mais uma questão que até ah. está aqui em ligação com, com a distância Ótimo. também das hortícolas. Sim. A salsa pode juntar-se com os coentros no mesmo vaso? É sempre, sempre, sempre a pergunta é sempre. É sério? É. É um, bocado, é um bocado como Jesus existe, ou uma coisa ah, assim de É género. daquelas que fica quando uh, é para fazer uma horta. Exato. Ou, okay. que, ou qual é o meu propósito na vida, ou, assim, essas <risos> é, é fantástica. Eu já sabia que iam-me perguntar isso. Um, não há nenhuma explicação científica que diga que a salsa não pode estar junto aos coentros. Okay. Em termos de não. água e tudo, elas têm... Não, elas, não. Ah. Uh, uh, os coentes de facto são muito mais sensíveis uh, ao frio, não se muito pior que o frio, uh, a salsa até precisa de mais água e até tolera muito mais o, o, o calor, uh, mas posso vos dizer que da minha experiência profissional de facto funciona sempre muito melhor quando eles não estão juntos, mas não me perguntem porquê. Portanto, ainda não há, assim, não há nada científica que vai... diga, mas também quando vocês podem ler em vários livros, como eu já li é. imensos livros, e, e, e agora tenho um livro de cabeceira, é de, um, é de um autor espanhol que eu adoro, Vasco, que é super mega especialista em agricultura biológica, e ele é sempre um bocadinho à procura disso, a tentar perceber, mas porquê é que as pessoas todas dizem isso, porquê é que há esse... é um mito, não é? É um mito, não é acaba por ser um bocado um mito... não, podem, podem pôr junto... Um, mas, mas estão se puderem, separados. Se puderem ponho, eu normalmente Separado. o que eu faço é ponho a salsa, a alfaces e os coentros Ok Pronto, uma boa, uma boa dica aqui para, para quem fez-nos a nossa questão que Então, vamos começar para fazer a colheita, a plantação vamos, que vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Um, vamos Então, vamos, por, vamos imaginar que o sol vem dali do André, não é? Okay. O André está-nos a nos iluminar uh, ali, <risos> O André é o nosso o colega O André está ali a iluminar uh, aqui a horta Vamos, vamos um, fazer aqui já. É assim, o ideal, reparem, isto vem, este torrão vem do, do tabuleiro, uh -huh. por isso o tabuleiro tem, tem esta profundidade. O ideal é vocês plantarem sempre, esta, esta parte tem que estar de Todas facto enterrada. Tem que okay. enterrada, tá Então, bem? pronto, vamos fazer aqui um buraquinho, tá Posso bem? fazer este? Enquanto Sim, a pode a ser, faz senhora. Isso? Pronto, está a ver assim mais ou menos como eu fiz? Sim. Sim, pronto. E agora. Pronto. Fazemos, tapamos bem e depois vamos calcar. Ah, calcar. Exato. Exato. É right. um, assim, nós estamos a pôr mais ou menos aqui esta distância... O ideal é estar assim um bocadinho. Eu, eu talvez esperava aqui mais só distância mais um, ainda, um bocadinho. Sim. Quanto mais ou menos de distância é que, que deve estar? É assim, tudo? os tomateiros, talvez um palmo e meio, quase dois palmos assim okay. abertos, podem, podem perfeitamente ficar. não tem Pois, problema, porque uma das, uma das coisas que temos de ter também atenção quando é temos. É, é o compasso. É o compasso. Tanto uma, e, e não são todas as coisas mesmo centímetros, pois não? Não, não, não. não. não. Um, por exemplo, uh, gorjetes, eu não sei se vocês têm aqui, não sei se nós trouxemos, mas por exemplo, gorjetes, abóboras, melão. Imaginem que alguém desta floreira queria pôr aqui gorgetes e depois queria pôr também tomateiros e alfaces. Não dá. Não, pois. Não dá. porque que que vai acontecer? A gorjete vai crescer tanto, vai ter tantas ramificações. Vai ocupar o espaço das outras. Aliás, eu até ia dizer isso. Alguém que queira ter só gorgetes, não é? Ter uma varanda só com gorgetes, ter só um pé. Ok. Porque, e mesmo assim isto vai expandir, não é? Vai, vai, só um pé vai dar aqui uma série de. De, de flores que depois vão frutificar, não é? Uhum. E, e nós podemos ir tirando. Podem perfeitamente fazer isso. Podem ter uma floreira só com pedra, só com crochets. Uh, para além os de fazer, para além de fazermos assim as floretas, podemos também fazer com sementes, não é? Podemos sim, senhora. Deixe-me -se só, só, só mostrar agora como é que eu faria. Um, temos aqui os dois pés dos tomateiros. Os tomateiros têm que ter uma estrutura porque eles vão crescer e precisávamos ter aqui umas canas para suportar. Uh, o ideal é vocês colocarem já uma cana e até. Uh, Repare que ele já está aqui a tombar. A tombar, não é? pois Pronto. é. Porque eles, eles vão trepar, não é? Eles vão crescer e depois vão ter aqui vários, vários uh, uh, ramos que depois vão dar flores e vão, e vão frutificar, não é? O ideal é vocês terem aqui uma cana, nós, por exemplo, na, na horta, mesmo em solo, temos uma estrutura, até é, é a minha amiga Inês que, que, que teve em arquitetura, é que, é que é ela normalmente a arquiteta da horta e, e que faz normalmente as estruturas com as canas e tudo, mas o ideal é vocês, se estiverem em solo, têm mesmo que ter uma estrutura mais consistente. Em casa, basta terem umas caninhas, porque senão o que é que vai acontecer? Se vocês não têm cana... Este pé é muito frágil para suportar o peso depois do, do fruto, não é? E depois parte muito facilmente. E basta estar um bocadinho de vento ou qualquer coisa que... Está bem? Ok. Pronto. Então, Carla, aqui... Antes de avançarmos, temos aqui uma pergunta sobre as alfaces, que é também Força. o que nós temos aqui da, daquele lado. Uma senhora, a senhora Fátima Gonçalves, pergunta, ouvi dizer que as alfaces devem regar-se por cima para ficarem tenras. É verdade? <coughs> Uh, os meus Uma técnica, será? Os meus alunos devem estar tipo, ai, não! <risos> <risos> o que é que ela foi perguntar? Um, eu normalmente um, digo sempre, e ralho um bocado, uh, nunca regar por cima. Vamos falar disso precisamente por causa das doenças, uhum. um, a alface precisa de muita água, é verdade, para ficar tenrinha. Mais do que, por exemplo, os tomates? Uh, sim, okay. sim, sim, sim. Uh, nós aqui estamos a colocar na mesma, na mesma floreira os dois, uh, mas nós aqui, reparem, nós pusermos aqui, as, vamos pôr aqui três alfaces, acho que suporta bem, até podemos fazer uma coisa, até podemos regar aqui um bocadinho mais... Ah, e nem sempre regar aqui deste exato. lado. Ok, para dar aqui o reforço às alfaces, por exemplo. Pronto, mas a dona Fátima, uh, o que é que eu lhe vou dizer? Tente não regar por cima, eu sei que é tentador, principalmente quem tem horta terreno mesmo, uh, pegar na mangueira e, e, e fazer mangueirada, porque é mais fácil, mas uh, nós evitamos de fazer isso, porquê? Porque só se expõe muita água à superfície da folha e basta estar algum alguma umidade relativa no ar e algum calor, os fungos andam aí. Ah, pois. Nós não os vemos, eles muitas vezes estão adormecidos, eles só morrem a temperaturas acima dos 60 graus hum, e depois muitas vezes nós temos as culturas com ah, fungos pois. e é desnecessário. Por isso, se puder regar por baixo, eu agradeço. Boa. Pronto, mas rega, rega, porque as alfaces precisam de, precisam de, de água. água. Já vamos falar sobre isso também da, da, da rega. Boa. Entretanto, então, tenho aqui também mais uma questão. Sim que um, a senhora Silvia Lima pergunta uh, se existe algum repelente para os gatos não irem às hortas Olha, um, há aquela planta que, que os gatos adoram, não é? Que é tipo meio alucinogénica, ah, não é? é? Tipo meio estranha <risos> uh, Pronto, uh, e, e, e eu sei de pessoas que até têm isso nas hortas já por causa disso um, Não há assim nenhum produto, olha não há assim nenhum produto que você possa pôr... Uh... Para, para eles não irem às nossas hortinhas? Pronto, eu não sei como é que a senhora tem em casa, se tem algum quintal e alguma horta para os gatos andarem para lá, não sei se dá para pôr alguma cerca... Fechar aquela zona, pois, não é? Alguma pois, cerca, é? uma não boa é? ideia, uma cerca. Uh, porque eu, nós, nós, por exemplo, com os coelhos também temos às vezes esse problema, não é? Com ratos, não é? Uhum. É sempre um problema. Mas não há assim nenhum produto... Desculpa, olha... Não... <risos> Uh, só se comprar um cão <risos> Não <risos> Olha, um, alfaces, alfaces sim. É a mesma coisa, metemos a parte da terra uh, Igual, Igualmente vamos não fazer, é? Até podemos fazer aqui uma roxa Eu trouxe roxa e depois trouxe Boa. verde Pode pôr aqui fica Para assim, ficar fica mais assim meio. multicor sim, mais ou menos. E a distância também é mais ou menos a mesma? Uh, é assim Eu estou a, a dar aqui um bocadinho Que é para elas, normalmente, olha tá? Um palmo um bem palm. esticadinho sim, Assim Boa. bem esticado Uhum. entre entre elas um, pronto seria seria uma possibilidade o que é que o que Aqui ainda é que metia mais alguma coisa Carla Metia, metia o manjericão vamos vamos vamos pôr também e metia, um, se calhar mais perto das alfaces não não Ou, vou, vou, ah. vou, vou vou explicar vou explicar um, o manjericão um, funciona muito bem ao pé dos tomateiros porque afasta muito bem um, a mosca do tomate um, eu tenho um cheiro espetacular, não? tenho um cheiro sim, ótimo. Sim, senhora. Eu adoro, é mesmo, é mesmo espetacular. Uh, qualquer aromática por si é, é muito boa para, para afastar uh, uh, os piolhos, o piolho, mas não é piolho de nossos, não é? São sim. piolhos mesmo afídeos, não é? A uh, os ácaros, a costilha. Uh, tudo o que sejam insetos que atacam as nossas as nossas culturas elas são boas para, para elas, o cheiro os cheiros delas afasta ok e e depois há algumas que têm flor uh, até mesmo estas ornamentais uhum. às vezes que têm flor ajudam também muitas vezes a atrair os insetos auxiliares por exemplo no caso da joaninha também que comem as pragas que atacam as nossas culturas tanto chama aquele é sempre bom é sempre bom sim é sempre bom nós termos na horta aromáticas porque o cheiro repela parte das pragas, mas também é bom termos aromáticas e plantas ornamentais que tenham floração contínua durante o ano, ou seja não é que cada planta tenha flor o ano inteiro mas é importante ter várias uhum. e pelo, pelo menos uma estar em floração naquela altura do ano que é para os insetos auxiliares que comem as outras pragas ajudarem-nos e nós conseguirmos esse equilíbrio na horta é, é o ideal. Sim, é o ideal. O ideal é nós não termos que andar a pôr uh, produtos uh, químicos, não é? Que é para ser cada vez, mesmo mesmo Para haver um equilíbrio, é? para haver. É, um, é como criássemos aqui um mini ecossistema no, no, nosso, não é, não é? Em que uh, os insetos e os seres que habitam conseguem. Uh, vão se comendo uns aos outros e vão ajudando. <risos> também. Ajudando aqui no ciclo uh, da nossa exatamente, aqui Exatamente, na, aqui na, na, na, na floreira. Pronto, porque é que eu escolhi o manjericão? eu normalmente quando planto. Uh, os tomateiros, plano sempre, normalmente em, em, em horta, quem tiver horta em casa, normalmente faço duas carreiras, duas filas de tomateiros e depois ponho quase no meio, uh, não ponho junto a todos, mas no mas meio. Assim, na, na zona da fila sim, do meio. na fila do meio, ponho o manjericão. Uh, claro que depois o que é que vai acontecer? O tomateiro vai crescer e uh, o manjericão deixa de, deixamos de o ver não é? Mas ele vai crescendo e está lá por baixo mas o cheiro dele ali por baixo ajuda a afastar a praga dos tomateiros. Muito que bom. Que é ótimo. Uh, e to depois dizer, vamos lá as tirar... ainda são mais nossas amigas. Sim, são muito nossas amigas. O que é oh, que nós bom. vamos fazer? Nós vamos aproveitar, que, que é uma coisa que eu acho que depois em casa às vezes também não aproveitam, é por exemplo, eu deste vaso posso tirar três ou quatro pés daqui, ah, ok? É ou seja, plantar... eu, vou, eu vou, vou cortar assim, uhum. vou aproveitar, reparem que isto tem aqui bastantes raízes, E assim, em vez de ter só uma, não é tenho, tenho aqui várias, não é? Pronto, reparem, de um vaso consegui ter aqui três bocadinhos que posso, posso aproveitar, ok? Temos aqui mais uma questão da senhora Fátima Gonçalves. Muito obrigada mais uma vez Dona pela Fátima, sua questão. Está a questão muito, bora. <risos> Verdade. A hortelã espalha-se com muita facilidade na terra. Terrível. Se fizermos num quintal... Como podemos domá-la sem a colocar num vaso? Pronto, oh dona Fátima, pronto, eu ia dizer isso. Uh, Ou oh planta diretamente no vaso, se não quiser tê-la em vaso, tem que arranjar. Um, por exemplo, pode arranjar ou um de uma madeira e faz ali um quadrado no terreno e é como se fosse um separador, não é? Como se Sim. fosse um, ou de tijolo ou de pedra ou o que for, porque senão as raízes vão... Aliás, está-nos a acontecer precisamente isso uh, e, e, e temos uma separação, porque a nossa horta, uh, uh, a nossa vizinha do lado tem uma, uma menta que entretanto já passou a barreira da, da madeira e já por baixo conseguiu passar e já, já e já está na nossa mais. horta, já e... está completamente na nossa horta. Ou seja, elas também vão acabando por Sim, passar. Sim, elas são super invasoras. Eu não, eu, assim, eu não me importo, mas, mas é chato quando nós, depois ah, temos claro. culturas que não queremos que... Por isso, a única maneira de a conter é tê-la de facto numa zona que depois tenha ali uma barreira. Nós, por exemplo, na nossa horta... Fizemos toda a volta da horta uma bordadura, aquilo que nós chamamos a bordadura, que é uma zona, é como se fosse uma moldura, não é? Uhum. É uma zona onde nós colocamos várias aromáticas e as mentas estão precisamente aí. Que é para elas ficarem mais isoladas. É para estarem não afastadas, é? não é? E assim que nós começamos a ver que há pezinhos que vão a querer já fugir <risos> lá para a, para a zona das hortícolas, nós. Vamos Mas lá e cortamos, cortamos que é um mesmo, mesmo para elas não irem... Mas sim, tem essa possibilidade. Ou, põe, ou, ou, ou planta direta, diretamente com o vaso, ou se não quer diretamente com o vaso... Reparem, o que é que eu estou a fazer? Eu estou a colocar no espaço entre os tomateiros, estou a colocar um jericão. Que é para fazer a tal... E, recolher... não, e não faz mal, neste caso, porque o tomateiro, o que é que vai acontecer? Vai crescer em altura, ele não vai crescer em largura. Por isso, se eu colocar aqui no meio o não manjericão... Não tem problema. Não tem problema, tá bem? Não, vai, não vai chatear aqui na... Temos é de ter atenção, Há aquelas que crescem, não Exatamente. é? Exatamente. Dá-lhes muito mais espaço era para assim, poderem era, crescer. Era impensável eu colocar aqui, de facto, uma gorjeta uma coisa... Ah, que claro. ficar até ocupava quase a, pena... a nossa floreira toda. Não, ocupava mesmo. E, sa, e saía para fora e tudo. E, uh, <risos> não, era completamente invasor. Ah, então uma menta, uh, a menta ah, da sim, dona como Fátima, como a Fátima disse. ficava aqui, tipo, à séria mesmo... Temos aqui mais uma questão, será Força. que se pode pendurar um manjericão ao limoeiro? Pendurar? Uh... Pendurar será aqui na zona da floreira? É um, uh, desculpa, repita, uh, pendurar um manjericão num limoeiro? Sim, pedimos à pessoa que, que tenha feito a questão desculpa, que, que, Só... que se quiser novamente mandar-nos aquilo... Se é pendurar uma vaso mensagem... ou se é perto do li Sim. limoeiro, se for perto do limoeiro, perfeitamente pode plantar à volta das aros de fruto, aliás, há muitas pessoas que nos pomares na linha onde tem a, a, a, as aros de fruto, têm várias aromáticas nessa linha e ajuda muito também na, na, na proteção das pragas contra... Ah, pois. Agora, se vocês me disserem, tenho um limoeiro com 3 metros, já enorme, e plantei um vasinho deste manjericão, vai fazer alguma coisa? Pois. Não. <risos> Isso não. Muito isso bem, é. temos já aqui a nossa floreira assim bem enchidinha, não é? Sim, pronto, reparem, não temos muita coisa, mas a ideia também é precisamente essa, é vocês... Não tem muita coisa. Exato, e terem coisas que se deem bem umas com as outras, que é isso também que, que vocês depois têm que... Ter... Nós não sei se vamos ter algum manual disponível, nós no, no workshop físico vamos dar um manual, não é? Vamos dar sim, assim sim, umas sim, informações, sim. sim vamos mostrar. Mas vocês podem pesquisar na internet, há, há alguns sites que realmente se, são bons, um, nem tudo fica bem e nem tudo gosta de ficar ao pé umas coisas das outras, não é? Portanto, temos que ter também atenção Sim. ao que é que juntamente, a água, Sim. o tamanho que vai crescer, Sim. tudo isso... A exposição solar, a exposição solar né? uh, por exemplo, as alfaces é uma coisa que dá-se muito bem com outras culturas. Uh, ainda ontem eu tive, tive a manhã toda em campo com uma turma e plantámos várias fileiras de cebolo, cebola, com alface e depois alfa, alface e e, e, e ai desculpa agora esqueci me da, da não é agrião bem eu já me lembro um, mas isto porquê porque porque porque alface de facto dá-se bem com, com várias culturas mas nem tudo fica bem pois também. por exemplo batata ao pé de, de, dos tomateiros não não funciona bem porquê não gostam não gostam, não gostam de estar ao pé umas das outras. Às vezes tem a ver com o facto de culturas da mesma, de, de, que possam ser da mesma família, podem, como retiram a, a, a mesma quantidade e as mesmas necessidades de nutrientes, não é favorável. Depois também podem atrair pragas parecidas e isso também não é, não é bom. Uh, por isso é importante vocês verem um bocadinho nas consociações o que é que funciona bem ao pé. Umas mas, uh, cada das outras. A senhora voltou novamente aqui a questionar. Ah, muito ótimo. obrigada por nos ter... Depois aqui depois com te tá dúvida. Estávamos tá aqui Então, pendurar o manjericão para afastar as pragas de um limoeiro. Pois, é assim, uh, eu não sei qual é o tamanho do limoeiro, mas imagino que não seja muito pequeno não sei se está, está em campo ou, está, ou, está, ou se é limoeiro de vaso se for um limoeiro pequenino um, pode, pode fazer algum resultado agora se for uma árvore já grande já não, não faz resultado nenhum Pronto. Não. Muito obrigada mais uma vez pela sua questão. O que pode uhum. fazer é a Dona Fátima outra vez? Não. Não, não, não, esta a dona é a silvia A Dona Silvia. A dona silvia ah, é. Olha, é. a Carla está quase a decorar os nomes das nossas não Eu sou ótima para decorar nomes. É sério, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, como eu dou muitas aulas, decoro decor, decor, muitos nomes facilmente. Boa. Um, o que pode fazer, se, se, se o seu problema tem a ver com pragas de, de, de insetos ou, ou, ou se é se o seu género. Desculpe, exato, obrigada. Um nós já vamos falar sobre isso, pode fazer um preparado de hortigas em casa, ou então pode comprar já feito aqui no Leroy que eles têm, que eu também não sabia que eles já tinham feito aqui, sabia de outros sítios onde vendiam, mas eles têm aqui já, já feito, um, ou então pode também usar outros preparados que nós vamos falar aqui. Boa, está bem. Então, e pode utilizar que... o manjericão para comer, Ah, boas para pôr no limão. Exatamente, para as massinhas Sim, e vais. tudo isso. Ou pôr aqui junto o horta que também é bom. Carla, agora temos a nossa floreira já com as alfazes, com os tomates, sim. o manjericão. Pronto, aqui, imaginem que alguém em casa tem esta floreira, certo? Sim. Podia, por exemplo, aproveitar, temos aqui a petúnia... Uh, podem comprar também as tagetes que são ótimas Que têm um cheiro que também repel muito grande parte das pragas Que é para ajudar aqui a nossa floreira, não para é? Para afastar também grande, de grande parte das pragas Que vão atacar principalmente os tomateiros e aqui as alfaces muito E fica bem. muito mais bonito também, não é? A pessoa, a pessoa na sua varanda Ter, ter, ter, ter também esta... florzinhas, não é? Claro, é ótimo ter, ter <risos> aqui a floreira com as hortícolas Ah, depois um conselho, o, o, que, é, o que é que vocês depois devem fazer Estávamos a falar depois na parte das colheitas, não é? Sim. Pronto um, isto agora com o tempo que está Se for uma varanda que tenha Cerca de 5, 6 horas de exposição solar uh, Isto no mês Um mês e meio está bom ah, as, alfaces. Temos, as alfaces estão prontas as Para alfaces. nós podermos okay. consumir Pronto. Boa. Um, O ideal é vocês estarem Sempre a plantar Ou seja, nós na horta o que é que fazemos? Nós na horta Cerca de 15 em 15 dias ou de 3 em 3 semanas vamos replantando. Ou seja, tiramos e, e, e fazemos novamente a plantação. logo outra. A plantação. Muito bem. Uma pessoa assim garante que tem alface o tempo todo, não é? Eu provavelmente até iria sugerir-vos outra coisa, que é não colocava logo as três. Okay. ok. Imaginem que estamos a falar de uma família, não sei, um casal ou uma família com 4 pessoas em casa, não é? Provavelmente. Uhum. Ou até podia ter esta floreira, mas depois teria noutra floreira, não é? Só, por exemplo, ou repetia esta ou tinha outra floreira para, para só para alfaces e daqui a 15 dias ou 3 semanas punha lá mais duas. Então, Muito por bem. ser que é para vocês irem tendo sempre Irmos alfaces. sempre intercalando e temos sempre alfaces Sim. pesquinhas. exatamente. Ou não põem as três já, imaginem que não têm espaço para muito, ou não põem já as três, põem só duas e depois deixam aqui espaço para mais uma uhum. e ao fim de 15 dias, três semanas colocam outra. Que é para dar sempre tempo de crescer. Tá bem? Boa. Os tomateiros vão demorar mais tempo, não é? Claro. Mais ou menos uh, quanto tempo demoram? Os tomateiros ainda vão demorar um bocadinho, cerca okay. de dois meses e tal, três meses até, até estarem mesmo. Mas podemos o... também fazer isso como a Carla estava a dizer e não não não, não, não. Não, não, okay. não, não, não. Os tomateiros tem que deixar. Eu, por exemplo, este ano. Foi a primeira vez que plantei os tomateiros muito cedo. Normalmente eu só começo a plantar os tomateiros agora nesta altura, de início de maio. Maio. Mas os senhores mais velhotes lá da horta apertaram comigo, ah, plante, plante. E eu pronto, eu plantei. Mas, mas normalmente eu até gosto mais de plantar no início de maio. Inicial. Muito bem Pronto. Ah, um, se a dona Silvia quer falar já das, das pragas e Podemos nesses... já passar para as pragas, sim, parece-me bem Ah, um, uh, outra coisa, uh, logo a seguir a plantarem Antes disso, sim. é muito importante vocês adubarem uh, Vocês têm este composto que tem bastante matéria orgânica uh, É biológico, mas é muito importante vocês uh, irem dando um reforço ao vosso composto e às vossas culturas, porque as culturas estão a retirar uh, nutrientes, não ah, é? Claro. Né? Por claro. Isso. Vocês têm aqui um muito bom também da Ciro, um, que também é aceito para a agricultura biológica. Vocês têm outro também em loja de Guano, uhum. que é de coco de morcego, que eu compro também muito em sacas grandes lá, lá para a horta. Uh, e o que é que eu normalmente faço? Eu tiro aqui um bocadinho disto. Isto não cheira muito bem, normalmente. É, é um cheiro um bocadinho estranho. <risos> normalmente eu quando vou comprar o, o, o Guano e depois deixa um saco no carro, normalmente o vasco quando entra queixa-se é que imenso... Queixa-se do cheiro! Eu cheiro tão mal, <risos> Pronto, eu, Normalmente o que é que eu faço? O guano, o guano por acaso são pedacinhos maiores, para uhum. essa ração de coelho, um, mas este aqui já está um bocadinho mais desfeito, mas isto... Não sei se consegue apanhar bem. Sim, consegue. Uh, o que é que eu faço? Normalmente uh, vocês podem, no buraquinho onde, onde puseram Pusemos a hortícula, a... Okay. podem pôr diretamente isto, não é? Ou então, eu até gosto mais de fazer assim, porque assim ele vai, vai escorregando e vai chegando às raízes mais lentamente, porque às vezes a gente põe lá em baixo e ao regarmos, ele vai mais lá para baixo e as raízes não, não ah, apanham. Pois, okay? Pois. ok pronto Então, o que é que eu faço? Faço aqui um furinho com o meu dedo. Ok. E ponho aqui, junto aqui à, à, ao pé e depois tapo um bocadinho. Ok. Tá bem? Se vocês não tiverem paciência, este biológico podem perfeitamente espalhar por toda a floreira podem pôr por cima aquele químico que vocês também têm em loja, que é azulado. Já estou a fazer mal. A Tânia parece estar a temperar o prato. É quase isso, isto está a ver. Eu não tenho experiência, mas posso? Ah, então afinal não a Mas Vamos esperar um bocadinho, ok, ok. Não, pode fazer, claro. Um, o ideal é pôr mais junto ao pé. Um, ok. É assim, aqui não faz mal porque aqui nós não temos infestantes, as ervas daninhas. Uhum. Nós no campo é que é, é que é mais chato porque existem muitas sementes, não é? E ervas daninhas e, e estar a pôr adubo na zona onde não estão, estão as nossas culturas é estar a, a dar alimento às outras que nós não queremos ah, que cresçam. Ah, é? por isso porque é que eu isso não queremos. Exatamente. Mas, mas se tiverem horta e se não tiverem paciência de estar a fazer o O, o, furinho. o furinho e furinho lá este, este biológico não faz mal nenhum, vocês porem por cima e estarem em contacto com a folha, ah, não, tem que que ser aí a folha. não queima, okay, não queima, podem perfeitamente fazer assim ah porque não tive tempo, cheguei ali, espalhei ali um bocado por cima em estar faz a fazer mal. os furinhos, Sim, pode. fazer um bocadinho por cima o químico é que não podem fazer o químico metemos aonde? O químico na... vocês têm que pôr junto, junto às as raízes. As, não, não, podem pôr às raízes, não pode queimar, têm que pôr uh, junto ao pé, mas na terra, não vai ele estar em contacto com, com a artigo mesmo, seja nem com a raiz, nem com, nem com a folha. Muito tá bem? bem. Porque esse queima. Oh, Por isso queima. Okay. É, é só vantagens em utilizar o biológico. Boa. Não faz, não danifica nada da. Ah, outra coisa que eu vos quero dizer, hum, eu há muito pouco tempo comecei a trabalhar com as luas. Ou seja, começámos a plantar e a semear consoante cada fase da lua, eu tenho notado resultados ótimos, notamos que as coisas estão a crescer muito mais. Então o que é que eu faço? Normalmente, fazemos lá na horta, normalmente as adubações fazemos na lua cheia, todos os meses existe uma lua cheia, por isso o que é que eu faço? Todos os meses na lua cheia adubo. Exato. Ou seja, vou com, ou seja, com esta caixinha da Ciro biológica de, de adubo, seja com o guano, seja o que vocês quiserem, ali naqueles dias da lua cheia, eu vou lá espalhar uh, o, adubo. o adubo. Em casa, também podem fazer todos os meses, pelo menos uma vez por mês, espalharem um bocadinho e depois o ideal é fazerem isto e depois regarmos. Pronto, este adubo que nós estamos a utilizar é um adubo que nós chamamos de libertação lenta. O que é que isso significa? Significa que ele não se vai desfazer já. Ou seja, ele tem um X período, por acaso este não li se é de um mês, se é dois meses, três meses, mas normalmente vem na caixa a dizer que é um adubo de libertação do mês, dois meses, dá-nos uma garantia de, uh, ok, ao longo durante o mês, ele vai libertando nutrientes para a planta. Uhum. E isso é ótimo para nós. Ah, não é? claro, claro, exatamente. Pronto, então nós espalhamos o, o adubo e depois, foi a dona Fátima que perguntou da rega, não foi? Eu penso que sim, Perfecto. já não me recordo. Dona Fátima, não regue por cima, faça assim, está bem? Ok, portanto afastamos um bocadinho as folhas sim, e regamos. Sim, regamos. Okay. Normalmente, a malta que tem a horta, os senhores mais velhos ou os senhores mais velhos têm dificuldade em dobrar, isso não é por isso é que é a mangueira. Uhum. E fazem a mangueira por cima, fazem não? é? a mangueira por pois. cima, porque depois custa ele estar ali. A, <risos> a fazer mesmo na zona assim. a malta mais nova não tem desculpa para não baixar os joelhos e, e, e fazer, pronto. Muito bem. Um, como é que nós devemos fazer as regas? Perguntam-nos também muito isso. Um, olhem, nesta altura do ano, por exemplo, só para vocês terem noção, ali na nossa horta regaram ontem, eu vou regar no domingo. Como como, o calor, como estão assim estas temperaturas? Dia sim, dia não, é suficiente? Porque está assim mais calor. Sim, uh, mas ainda não está aqueles picos de calor Exatamente. grandes, não é? Em pleno verão nós temos que regar todos os dias. Só uh, se vocês tiverem a vossa varanda muito exposta ao sol, ao sol direto o dia todo, que vai ser um bocadinho puxado para elas, vocês aí têm que regar todos os dias. Okay. Convém regarem sempre. Acho que vocês em casa sabem, quem, quem já tem assim, alguns conhecimentos, regarem nas horas de menos calor para evitar uh, também a transpiração das plantas e, e a própria água que também evapora mais facilmente. Ou então ao fim do dia também, podem, bem. podem regar. Então temos a nossa Nunca floreira. regar por cima. Nunca regar por ah, cima. Ah, sim. Atenção, nunca regar por cima. Não, por favor. Não, por cima. não por cima. Agora que temos a nossa floreira assim composta, se calhar podemos falar aqui um bocadinho de, de pragas ah, das pragas que possam pragas, existir, sim, não sim, é? Sim, sim, sim. sim. Um, então, por exemplo, aqui nesta floreira há pessoas que dizem Ah, mas eu em casa... Hum, comprei, comprei a terra não tenho terreno, mas como é que me apareceram pragas em casa? Minha mãe, a minha mãe, mãe não sei se ela está a assistir ao programa mas às vezes pergunta-me então mas como é que apareceram ali coisas que eu... não estou no campo não é hum, às vezes a própria terra vem com algumas larvas, vem ah, com algumas claro. coisas as próprias as próprias plantas nos tabuleiros às vezes vem também já aqui com os ovozinhos, uhum. com algumas coisas, pronto às vezes uh, até é mesmo já da, da própria planta. Exato. Em relação às lesmas e caracóis que podem aparecer, por exemplo, aqui neste caso, era espalhar ali... É utilizar ali aquilo que já falámos. Aquele é? granulado que já, já falámos. Um, eu gosto muito, e acho que vocês em casa, se puderem fazer uh, todos os anos, eu faço todos os anos para mim, que é o preparado das ortigas, um, tem que apanhar ortigas. As ortigas normalmente aparecem ali no início do ano, ali para fevereiro, março, já, já, já, já temos bastante ortigas, ainda deve haver aí para algumas. Um, como é que eu faço? Normalmente eu num balde grande, assim num balde, até pode ser uma coisa destas, uhum. coloco até cá acima cheio de ortigas, cuidado, aí tem que usar luvas. Ah, pois, aí é que temos mesmo que usar luvas, que é para não, aí tem que usar mesmo luvas, não há hipótese. danificar as mãos. Um, e depois tapo, cubro a parte vegetal toda com água, e o ideal, quem tem varanda, se puder, tem que deixar na varanda, porque okay. ele deita um cheiro horrível, horrível, horrível, horrível, é pior que o estrum. <risos> não, é horrível, horrível, hum, é cheira mesmo, porque é uma coisa podre, ah, não é pois, que ele está a potrecer, que vai fermentar tudo, mas quem tem varanda pode deixar na varanda e depois o ideal é, não, cuidado para não apanhar chuva, não é? Claro. Não convém tapar, mas também não convém o, o balde apanhar chuva e depois deve ser mexido todos os dias. Ok. E depois aquilo vai, a, plop, a própria planta vai libertar uma espuma porque vai estar a fermentar, não é? Pronto. Uh, às vezes perguntam então, quanto tempo para, para fazer o preparado das ortigas? Depende também do calor. Por exemplo, eu normalmente faço em estufa, nós fizemos agora há cerca de um mês, Demorou três semanas a estar uhum. pronto, mas é porque está dentro de estufa e estufa uh, fica muito mais quente e então aquece muito mais e ela mais rapidamente claro, fermenta. Claro, é? uh, Mas se estiverem em, em varanda, mesmo que não esteja muito frio, o ideal é todos os dias irem mexendo, aquilo vai deitando uma espuma branca. Uhum. Quando vocês virem ao fim de umas semanas que ela deixa de, de fermentar é porque uh, parou o processo de fermentação okay. e aí o que é que nós fazemos, coamos essa água. Eu normalmente tenho um garrafão de 5 litros, ponho lá para dentro essa água e depois o que é que eu faço? Esse preparado, essa água que está dentro do garrafão, eu, eu diluo cerca de 1 litro para 10 litros de água. E depois esse preparado, que é este que já está aqui pronto Está aqui já feito, não é? Não ter fazer. Uh, este é só de Mas bom, esse que eu faço, eu diluo 1 litro para 10 litros de água, é ótimo para, ou para adubar, hein? é um ótimo adubo natural, ou para inseticida. Ah, boa, boa. Ok, imaginem que nós começamos a ter as alfaces picadas, um, ou, ou com, ou com por exemplo, aqui neste caso não, mas temos cochonilhas ou ácaros, pulverizamos e de facto ela funciona, Na funciona, funciona muito bem. Boa. Também faço uh, o preparado do, do sabão azul e branco, que também podem fazer em casa. Também é ótimo para para para inseticida, que é diluírem o sabão. Normalmente eu faço 200 gramas de sabão, a barra de sabão tem que cortá-la, não é? Depois dissolvo num bocadinho de água quente, vou diluindo, diluindo, diluindo. Normalmente eu faço 200 gramas de sabão para 10 litros de água e junto também um bocadinho de óleo de Fula, daquele vegetal, Sim. cerca de 100 ml. Depois faço esse preparado, guardo também em garrafas de litro e meio de água. E depois, quando quer aplicar, dissolve esse preparado também na proporção de 1 litro para 10 litros. Muito bem. Cuidado quando vocês fazem os vossos preparados em casa, nunca pulverizarem diretamente porque ah, eles estão muito claro. concentrados. Não são como estes vossos que já estão preparados. Exatamente. É só. Ali fato. tem que ter atenção. Sim. Sim. Carla. Já estamos aqui nos nossos últimos minutos do workshop. O quê? Estão a sério? falar sério? Então vamos falar sério. Tivemos quase <risos> dinheiro a passar o tempo, na verdade, não é? Claro. Não é? é, que nós começamos a falar estas coisas. Olha. Uh, mas vê-se mesmo que a Carla tem aqui a paixão pela natureza é um e aqui carinho, pelas pela, um hortas. Pela não é que eu começo hortas. a falar e esqueço completamente. <risos> é uh... bom, é bom sinal. Sim, é não sei se quer dizer assim, alguma coisa nos últimos minutos que ainda temos? Uh, sim, uh, vocês têm imensos produtos aqui na continuação da conversa. Vocês têm imensos produtos ótimos. Uh, uh, muitos deles até já homologados para, para biológico, uh, que vale a pena verem também no site, eu, eu desconhecia. Uh, tem um aqui que é inseticida e fungicida. Olhem, perguntam-nos muito uh, que fungicidas é que podemos utilizar na horta. A nível da agricultura biológica, os únicos que são aceites na agricultura biológica, em termos de fitofarmacêuticos, é a calda bordaleza e o enxofre. Uh, mulhável que tanto põe sofre molhável como a calda, vocês têm que ter o cartão de aplicador, é mais complicado uh, se não querem entrar mesmo para fitofármacos têm estes produtos que o Leroy tem e para fungicida também podem fazer o preparado da cavalinha que é uma planta uh, normalmente gente, é difícil arranjar em fresco uh, eu compro em seco faço uma infusão com ela e depois esse preparado faço também aquela diluição de um litro para 10 litros de água e polvoriz, é um ótimo fungicida. Se não, muito rapidamente, bicarbonato de sódio, que nós utilizamos na cozinha, boa, boa, boa. uma colher de sopa de bicarbonato para, para, para um litro de água e é um ótimo fungicida natural. Boa Bem, Tínhamos imensa coisa para falar Carla Tem que sim. voltar É, é fazermos mais outro workshop Até podemos eu, aqui Eu, parto dois, é? É, eu parto parte dois Não é? É fazemos a parte 2, Exatamente Exato. Exato. Portanto fica atento Às nossas redes sim. sociais sim. também Obrigada E até podemos aproveitar Para fazer também um com o seu filho Sim o Vasquinho quer ver com o Vasquinho, o vasquinho ver. É tão bom também fazermos aqui para, para as crianças Não e eles estão Eles estão muito habituados Também a estar na horta Por isso é ótimo É sempre sim. bom sim. Carla Muito sim, obrigada também também. Gostei muito De estar aqui este tempo Aqui consigo Adeus dona Silvia E dona Fátima Obrigada a todos todos os clientes que fizeram uh, questões nas nossas redes sociais, muito obrigada a todas as questões que nós não conseguimos responder vamos posteriormente responder aqui com a ajuda Sim. da Carla. Uh, obrigada por ter, por ter assistido, por termos uh, estado aqui na nossa companhia neste, neste tempo. Uh, pode rever novamente este workshop no nosso canal do Youtube e também uh, no nosso site lerroamerlame.pt e no nosso Facebook também. No próximo dia 21 de Maio, vamos voltar a ter mais um workshop em live streaming com o tema de os meus móveis com chalky paint. Portanto, fique atento para não faltar e para comparecer aqui a mais um live streaming. Relembro também que uh, nós também agora temos os workshops presenciais. Consulte o nosso site para poder fazer as suas inscrições. Muito obrigada e até à próxima.